Muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Biel e hoje eu estou aqui com. Esté Alves. E hoje vamos gravar a famosa tag do Eu Nunca. E só lembrando: qualquer pergunta que eu fizer a ela e a resposta não me agradar, nossos pais estão vendo esse vídeo, ok? Sim. Então se prepare, porque se você. E aliás, se você mentir, eu vou descobrir depois. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? É só arrastar, você não vai perder nada. Então, vamos lá pras perguntas e vamos embora. Então, vamos lá. Primeira pergunta: Eu nunca fui expulso da sala de aula? Não. Resposta sincera? Eu achei que tá lindo. E aí? Resposta sincera? Não. Você já foi expulsa da sala de aula? Não, não, não. <risos> não fui. Eu já. Sabia, não? Então vamos lá. Segunda pergunta. Eu nunca quebrei um osso. Você nunca quebrou um osso, não, né? Não. Eu não, mas eu já fiz um buraco na minha perna. Aproxima aí, Eu já fiz um buraco aqui eu na minha fiz. perna. Eu não fiz. Que tá com o símbolo de uma eu marca. Não, eu não fiz nenhum. Sério, Só eu tenho o um símbolo de uma marca no meu pé. Tipo, Ui. Então vamos lá. Terceira pergunta. Eu nunca passei mal num parque de diversões. Eu não, eu nunca, não. Eu, eu, nunca, nunca, eu nunca. Nem eu. Eu nunca participei de uma briga. Não. Você já participou de uma briga? Não. Eu, eu já, eu já. Eu ia falar que não, mas eu já. Quinta pergunta. Eu nunca fui parar na diretoria. Não. Eu já. Nem eu. não fui. Depois desse vídeo eu tô frito. Eu já, eu já fui parar Eu nunca fiz xixi nas calças Eu fiz Que vergonha, que vergonha Porque eu também fiz, eu fiz muito mais do que só xixi Nós dois estamos com vergonha É, com certeza Eu nunca fingi que estava passando mal Para matar a aula Não, primeiro que você não é doida de fazer isso É, eu não sou doida de fazer isso Não né, meu irmão Eu nunca fiz isso Que eu saiba não, nunca fiz isso não, não É que eu me lembre não não é eu. Eu nunca coloquei chiclete no meu cabelo. Não. Oh. Eu não. Oh, porque é meu cabelo tá cheio. Você já? Não. Eu nunca. Eu nunca peguei dinheiro na bolsa dos meus pais sem eles saberem. Que vergonha. Eu fiz isso. Foi dinheiro ou foi moeda? Dinheiro. Eu já peguei moeda. Mas... Mas eu claro per... que você não gastou, né? Não tem como você sair e gastar. Porque sem a permissão dos meus pais. Pois é. Que aí eles iam descobrir o que eu ia fazer. Eu nunca colei uma prova. Não. Não. Que vergonha que eu tô passando. Primeiro que você nunca teve prova. Não. Só ele que tinha. Eu trouxe ela pra passar vergonha mesmo. Décima primeira vez. Não pra passar vergonha. Exatamente. Décima primeira pergunta. Eu nunca quebrei algo na casa de alguém ser seus pais e tal e escondi. Eu sim. O que foi? Um ferido do meu pai eu escondi atrás do meu guarda-roupa. Olha, pai, eu sei que o senhor tá vendo esse vídeo então. Ela, ela, ela, ela. Não me responsabilizo por nada. Ela fez isso. Ela. Mas ele já fez um monte de coisa. A porta tá batendo ali, meu Deus. Mas tá bom. Vamos lá. Décima segunda <risos> pergunta. Eu nunca comi comida que caiu no chão. Eu já. Eu já. É, não tem como mentir. Eu nunca menti para os meus pais. Eu já. Que vergonha. Ela. Ela. Porque eu isso não tá... falei nada. É, eu a alguma coisa. Você porque... está frita depois desse vídeo. Eu não falei nada, meu irmão. Mas você também está frito porque você... E está mentindo pra, Eu mentindo pra todo mundo. Eu tô mentindo para todo mundo? Eu tô Eu não disse isso. Vocês ouviram, né? Ela tá fazendo meu próprio exposed aqui, meu Deus! Ele já tá fazendo passar a, a pior, a pior, a pior vergonha. Tá bom, vamos lá. Próxima pergunta. Eu estou frita. Eu nunca fiz xixi em, em uma piscina do lado dos meus amigos. Eu não, eu não. Você está frito. <risos> eu já tô passando vergonha também. Dá esse banquinho pergunta. Frito. Eu nunca fiquei acordada a noite toda. Resumo eu, da minha vida, eu sim, eu sim, É assim, é assim. É o resumo não, da minha. Foi o DDo, não foi? Foi. Sério, é o resumo da minha vida. Passar a noite acordado. Então vamos lá. Eu nunca fugi de casa. Você não, tenho certeza. Não. Eu. É, eu vou pular essa pergunta, eu não tem como eu responder não Senão o vídeo seria mais doce, não teria nem como ela participar <risos> Depois eu conto a história pra vocês Eu nunca roubei docinho de uma festa Eu já Você vai passar vergonha também, você já roubou também <risos> É, eu sei Peraí, de qual festa? Eu não sei Só pode ser a festa da minha prima Da outra prima minha Eu, eu não sei qual que é Próxima é pergunta Eu nunca saí na rua de pijama C Você já saiu sem o pijama Mas você Eu já saí com o pijama Você tá frito Eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho Não, eu não Eu não, porque eu não sou irresponsável Né Amor. Vingésima pergunta Eu nunca peidei no elevador Pode ser, eu nunca peidei em um lugar E fingi que não era eu Eu tô frito você tá passando vergonha. Eu já fiz isso um monte de vezes. Eu também. Nós dois estamos fritos com papai e mamãe. Eu nunca fui em uma festa sem ser chamado. Não. Primeiro que você não sairia de casa não. sem a permissão não. de pai. Não, não, não. Não, não, não. Eu não. Eu não. Você já? Não. Eu nunca chorei na escola. Você sim. E é. eu já sim. Eu nunca passei mais de 10 horas olhando o celular direto. Eu já. Mas você faz isso todos os dias. Pois é, né? Eu nunca quebrei um dente. <risos> não. Tá, tudo, tá tudo feito aqui. Meu também. Eu nunca apareci na TV. Você tá aparecendo no meu canal. Mas não é na TV. É, só em um celular, né? Só, só aí, mas que eu saiba, não. Então vamos lá. Eu nunca chorei. Em público. Não. Já. Você sim. Eu já. Você não. Eu já. Eu Mas... nunca dormi na rua, não. <risos> nós dois estamos fritos. Não. Mas eu não dormi. Eu não tô falando disso. Eu nunca. Nem eu. Eu nunca eu fui muito... assaltado. Não. Não. Eu já pensei que eu fosse... Que eu, que eu fosse... Que eu seria assaltado, só que não E eu também, eu também Não, você não tava nem comigo naquele dia Eu nunca é. fui expulso de uma festa Não Não, eu nunca levei um tapa no rosto é, Você já Fui eu Você também, tá frito Eu também já E foi na dela também Vamos lá eu nunca menti tanto sobre alguma coisa que acreditei que fosse verdade. Não. Uh, não. Eu nunca sofri bullying na escola. Não. Já. Eu já. Eu, eu, eu, eu acho que sim. Eu nunca tentei cortar meu próprio cabelo. Olha, responda. Sim ou não? Sim não. Sim ou não? Eu não quero cortar o meu cabelo. Olha o tamanho cabelo. Inclusive, tamanho eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Meu já cabelo. Falei. Olha o tamanho do meu cabelo. Eu já cortei meu próprio meu cabelo. Meu cabelo tá muito grande, mas eu não quero cortar. Quero deixar igual da Rapunzel. Eu nunca tive paralisia do sono. Primeiro que você nem sabe o que é isso. Eu já, sério. Meu braço tava assim, ó. Eu não conseguia levantar meu braço. Meu braço tava dormente. Sério. Eu só conseguia levar esse. Só que... Não saia do canto. Mas eu acho que eu nunca fiz isso. Eu nunca tive uma experiência paranormal, tipo, aparecer fantasma. Aqui o dedinho. Não. Não. Certo, tá bom. Eu nunca vomitei na frente de outras pessoas. Sim. E você? Também? Se senta aí. Eu nunca cantei no karaokê na frente de várias pessoas. Sim. Você não, você, tá... você nunca foi com um quê? Ó, oh, meu dedinho. Eu nunca passei o um número errado para alguém. Primeiro que você não tem número, mas eu já. Que... que? Que sim, você nem tem número. Não, não, não, porque eu não tenho número. Ai, ai, ai. Você. Nunca peguei carona, carona com estranhos. Sim, já. Sim. Já, sim. sim. Não, primeiro não. Você... Mas, é. Era... Estranho pra mim e pra ele Eu ia estranho pra ele e ele era estranho pra mim uhum. Meu Deus Por ele falar com a gente aí. Ele fala com a gente Mas nem sabe que conhece a gente Mas então galera <risos> Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Completou os 10 minutos de vídeo, era isso que eu queria Então deixa o seu like, inscreve no canal E ative o sininho Pra você receber todos os vídeos aqui no canal E até o próximo vídeo, valeu!